País do futebol, pátria verde e amarela De amarelo caramba, preto preto preto favela Bagulho doido, deixa a marca em sequela Tem riquinho que só se preocupa com a porra da novela Tem vários aqui morrendo e virando presidiário Tem outros se humilhando por uma porra de um salário Eles propõem mudança apresentando o Bolsonaro e respeita Tem até o Tiririca, até o Romário Não tem quem apostar, se eles ganhar, eu vou perder Taca fogo no Planalto, queima porco, vai comer Sou tipo Joaquim Barbosa, se batislar vou te prender. Só que te prendo nas minhas rimas, então ouça atento para aprender. Porque favela é correria, favela é humildade. Tem cerveja e churrasco lá em cima da minha laje. Tem uns filhotes da puta que faz sacanagem, de roupa engomadinha, falando que nós pretos é bandidagem. Eles montam o um PPs falando de paz, olha que viagem. Fizeram isso pra quê? Pra roubar do morro a sua liberdade? O rap é compromisso meu compromisso é com a mensagem. Eu sou Sagat MC entre a loucura e a realidade.